E aí pessoal, beleza? Aqui é o seu Arti trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos mais um vídeo. E aí mano, só de boa deixa o like aí, se inscreve se você for novo. E vamos fazer o seguinte, vamos tentar bater a meta de 100 likes aqui nesse vídeo. Confio em vocês, a gente consegue bater se vocês divulgar. Se for novo, se inscreve, ativa o sininho, daquele naipe Hoje eu tô aqui no Surf Tank, rede Surf Tank. Se você quiser entrar no servidor, link deixa na descrição. para trazer que ver. É, vou mostrar para vocês como que a minha conta tá tentar colocar subliminar assim na arma fazer as coisinhas certinho aqui vamos aqui para mostrar para vocês tem esse cachorro aí de fundo latino mano só na hora que eu vou gravar tem cachorro de fundo e olha que é duas horas da manhã galera e eu peguei algumas coisas aqui no evento limitado que tá tendo mano Tá tendo essa lendária gay que é a arma do sul né olha lá. gay. eu tô usando esse tal de lança mortal Tá com o Gold e subliminar 4, Gold aqui na roupa, com subliminar é, 3,5. E no chapéu, Gold com subliminar 3,5. No escudo, Benção, tá com b é B3, avanços 3, né? para quem não sabe tal. E aqui os atributos, tá 6K e 700, tá full 6K, beleza? Faz pegando 7K de atributos. Treino, tá assim, galera prática espiritual e física tão assim beleza cartas full 40 não tem que trocar elas prata totem 35 no último é no penúltimo negócio aqui ó capítulo né que é o deus negro não sei o que é, deus negro mais 5 <risos> tem a armadura aqui ó tudo certinho nas pérolas é, consegui conseguir abrir isso daqui colocar a armadura figura Tá assim, galera. Tem algumas ativas, tem outras que não estão ativas. Que tem de ativar. Tô esperando pegar algumas figuras. Também tem de PVP e fazer instância para abrir essas figuras aí. As pedras estão tudo nível 7. Templo, não tô upando por falta de cupom e tempo. E as contramarcas estão assim, beleza, galera? Tem de ajeitar aqui. Porque vem outras coisas aqui, a Coisa nova aqui que vai poder deixar a conta ajeitada mas tudo bem fala contra contramarca deixa eu dar uma olhada aqui para ver se dá certo isso aqui vai que isso aqui é tira essa isso isso aqui bem, beleza vamos colocar aqui né galera então, vamos dar uma olhada aqui certinho mano vai colocar essas coisas aqui ó essas marca tudo bem tinho. se aumentou FC ou é diminuiu mano diminuiu e foi muito não foi pouco não não colocar as verdinhas que as verdinhas estão tá mais bonitinho pegar os 11 milhões que tava que tava melhor tem de ser é, mais tarde para você ajeitar isso aqui não é muita diferença não, não sei o que fazer isso daqui só último aqui aí vai ser que tava né demorou um pouquinho a pegar e pegou ah tem um negócio aqui que eu tenho de ajeitar tem que tirar esse daqui também e colocar uma verde aqui o melhor exemplo que tá tendo no momento faz tanta diferença assim não vou fazer um pvp aqui para o vídeo não ficar tão pequeno ah não vou fazer pvp essa ideia vou colocar o subliminar para o vídeo não ficar tão pequeno e assim a gente já upa conta. Tem 151 subliminar aqui. Com isso eu vou colocar a música de fundo, sabe? E deixar mais acelerado. o vídeo não ficar aquele vídeo longo e com a música meio chata. que A música é top. Daí eu curto deixar a musiquinha aí. Se você quiser saber a música, vai estar tá aparecendo aí na tela, beleza mano? É só ouvir daquela forma. Vou tentar subliminar 5 assim aqui. Quem confia já digita um aí. ó Fala, tchê confiei, digitei um. E se deu sucesso aqui, ó. É por causa dessa confiança, irmão, entendeu? Então já deixa o like e vamos lá. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! The back and forth Has got me so messed up Don't ignore The signs we've had enough Of the whole damn thing That we got going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 20 minutos que eu gastei da minha vida tentando fazer o um subliminar 5 aqui nessa arma e não deu Você tá doido, pode ser, o que que tá acontecendo? Eu também não faço nenhuma noção, mano Mas era pra dar subliminar 5 aqui Galera, pra vocês aí é tipo assim, coloca uma música de fundo e acelera o vídeo, né mano? É fica rapidinho, mas pra mim, mano, demora muito, porque é tipo assim, fiquei 20 minutos tentando aqui Mas enfim Vou, fazer um, vou tentar fazer um PVPzinho, porque essa é arminha aqui. Tô com 11 milhões, mostrar a certinho certinha pra vocês. A montaria, tá no, não tá no prato pra diretório ainda. Entendi o pa mano. Por falar nisso, tem de upar a montaria. Acho que pega um, uns. É, não, vou colocar isso tudo não, mas pelo menos uns 15 milhões pega de FC. Tranquilo, mano. Na moral, vou tentar. Deu 20. Meu. Não acho que não vai pegar ninguém, não, galera. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, mano. não vou pegar ninguém não, porque tá muito tarde Os caras estão tá fazendo mais distância, outras coisas, tá é meio difícil de pegar alguém Mas se vocês quiserem vídeo de PVP aqui no Red Surf Tank, você vai fazer o que? Você vai deixar o seu like, comentar zero pra gente saber que você assistiu o vídeo até o final Até esse momento aqui que eu tô falando, no final do vídeo E me segue nas redes sociais, o link do soft Tank tá na descrição, só vem jogar e também, mano, não se esquece de vir aqui na minha sociedade. Eu tenho uma sociedade aqui no rede Soft tanks. Se vocês não sabem, é a ex de tank, ó. Tô ocupando ela e tô ficando muito online aqui nesse servidor, beleza? O link dele tá na descrição. Eu vou tentar pegar até que 50 milhões aqui, mano. Daí fica top. Topzinho aqui. Pra poder ir uns PVP com bonito, cara. Então deixa o like de vocês aí no vídeo. Compartilha, se inscreve se for novo. Deixa o like. Ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Tamo junto, um abraço do Senhor Tietê e falou!